Oi, vamos dar uma olhada na síndrome do ângulo reto quando a gente produz mudas de essências nativas ou exóticas e como é que a gente arruma isso. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, vou contar para vocês, eu gosto de produzir umas mudas aqui de vez em quando e mudas de IP rosa eu tenho produzido bastante ao longo dos anos porque eu curto bastante essa planta. Mas as últimas que eu fiz ficaram alguns anos dentro do saquinho e isso dá um monte de complicação. É, a gente vai ver a síndrome do ângulo de 90 graus, a síndrome do ângulo reto e o que é que eu estou tentando fazer para ver se eu não perco essas mudas. Estou com algumas mudas que eu havia produzido anos atrás não consegui achar lugar para colocá-las. Então, eu estou refazendo as mudas e vendo algumas coisas que eu quero contar para vocês. Essa aqui é uma muda de IP rosa. Essa, essa família vem comigo desde 97. Ou em outras palavras, desde 97 eu tiro sementes desse IP rosa e... Esparramos ela por aí. Isso fez parte de um projeto chamado Semeador de Belezuras, de anos atrás. Como essa muda ficou dentro do saquinho por muito tempo, vamos dar uma olhada como é que ela está. Olha, de raiz ela está bem, mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Olha o que aconteceu com, com a raiz. Isso daqui é chamado síndrome do ângulo de 90 graus. A raiz veio descendo, encontrou o fundo do saquinho, não tinha por onde sair e ela ficou nesse formato em 90 graus. Uma muda assim, ela não consegue desenvolver, ela não consegue ir para frente, se levada para o campo o que eu vou experimentar fazer, nunca fiz isso, é replantá-la, então estou cortando, cortei os 90 graus, porque eu, eu não quero perder essa muda, mas ao mesmo tempo eu não sei como é que ela vai responder, tirei as raízes, elas vão crescer novamente, podando o galinho. OK. Vou replantá-la. O colo da planta tem que ficar na mesma altura do saquinho. É aqui que a gente vai plantar ela no campo. Nem aqui embaixo, nem aqui em cima. É no colo da planta. Vou medir mais ou menos. Tirar um pouquinho mais de terra. Essa terra já vai voltar para o lugar. É só para eu, eu saber. Ok. Vou tornar a encher o saquinho. Eu não quero raízes dobradas. Por isso é que eu estou fazendo assim. Tirei a terra do saquinho, coloquei a muda de volta. Vamos voltando à terra. Agora aqui sim, tem que buscar. Eu tenho que buscar o colo da planta, onde ela estava. Vou colocar a água devagar. Esse solo eu comprei um composto. Tem misturado aqui solo de barranco, tirado aqui de casa mesmo, ou solo de barranco ou solo subsuperficial. Areia, porque o solo aqui ele é muito ele é muito argiloso. Na seca ele endurece muito. A areia vai dar um pouco mais de, de porosidade no solo. Ok, agora vamos aguardar algumas semanas para ver a resposta do nosso amiguinho. Essas mudas deve ter mais de três anos que estavam no saquinho. Uma mudinha de moia, se não me engano, Vou fazer a mesma coisa. Vou tirar essa muda, olha como é que as raízes vão ficando tudo enoveladas e olha aqui embaixo como é que está essa raiz toda dobrada, uma planta assim ela não consegue desenvolver olha só, dessa maneira aqui, ângulo de 90 graus, a raiz toda contorcida, eu não sei se isso dá certo, mas vamos tentar salvar essa mudinha, esse torrãozinho está aguentando bem, então essa eu vou fazer um pouco diferente. Molhar para a terra sentar em volta das raízes, mais tá eu venho, com um pouco de enraizador para facilitar o, o enraizamento dela. Mais um ipezinho é o último da leva, cheio de raízes na lateral. Também aqui, ó. olha a síndrome do ângulo reto. Ele não consegue evoluir. Vamos ver se, se dá certo fazer isso aqui. Porque isso realmente eu não sei, nunca fiz isso. Então no mesmo dia que eu estava preparando essas mudas e, e transplantando essas mudas, eu trouxe também mudas de amora preta que eu havia buscado dias anteriores e trazido para ficar no, na sombra ali da varanda. E agora eu estou mudando essas mudas mais para próximo do ambiente onde elas vão ficar. Eu queria acompanhar o desenvolvimento delas. Então, um micro viveiro que eu estou fazendo aqui em casa. Essas mudas, apesar de, de ter trazido há pouco tempo, já começam a... Das primeiras flores. Vamos dar uma olhadinha. Os pezinhos de amora que deixei aqui. Formiga andou atacando. E eu preciso voltar à noite. Para dar um chega para lá nelas. E ensinar que eles não é para atacar. Mas olha. Que belezinha aqui. ó. Se não é uma florzinha. Que já está vindo aqui. Olha que belezinha. Daqui a pouco teremos amorinhas. Essa é a florzinha linda de amora que ontem estava fechadinha, mas hoje já abriu. Mas acontece que tem alguém vindo aqui comer as folhinhas tudo das minhas amoras. E eu não consegui ainda descobrir quem é. Vamos dar uma olhada no resultado preliminar, pelo menos, daquele transplante radical que a gente fez por conta da síndrome do ângulo reto. Está aqui a nossa moia. Já tem umas duas ou três semanas que eu fiz o transplante. O ipezinho Ok, então o outro ipezinho e mais um outro por aqui com uma lagarta visitando a criança. Então, de maneira geral, eu acredito que consegui recuperar as mudas. Elas estão indo bem, sofreram um bocado, mas sobreviveram. E aí, se estiverem curtindo as ideias, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e vamos esparramar as boas notícias que acontecem por aí, que tem um monte de gente fazendo um monte de coisas legais e é legal a gente ir conhecendo e compartilhando. Então, por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima!